Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e o nosso programa hoje, como sempre, eu trouxe um assunto muito especial para falar para vocês. Hoje eu trouxe o um médico urologista e você vai saber o que é essa especialidade. Ele é o Dr. Carlos Santini e vai contar um pouquinho para nós sobre um assunto que eu tenho certeza que alguém já passou por isso e não sabe alguns detalhes. E como se cuidar é a cólica renal. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, queria agradecer primeiro a presença, o convite e tentar explicar um pouco mais dessa, dessa condição tão frequente que a gente atende aqui na cidade e, e em todos os lugares. Né? Doutor, é, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para as pessoas, porque geralmente às vezes elas falam, ah, o que é o urologista? Então eu queria que o senhor contasse... O que é essa especialidade para as pessoas estarem entendendo um pouquinho do seu trabalho? Perfeito, é uma especialidade de médica cirúrgica, tá? a gente tem que fazer primeiro a cirurgia geral e depois a gente faz a especialidade, a subespecialidade em urologia. A urologia consiste no tratamento do sistema urinário, tanto no homem quanto na mulher e também acrescido é do sistema genital masculino. Então, aquela uma ideia que todo mundo pensa que o urologista é o ginecologista do homem, né? que a gente só atende homem é um grande engano, assim, muito próximo da metade dos nossos pacientes são mulheres justamente porque o aparelho urinário a gente tem em ambos os sexos, né? então é a especialidade da parte urinária principalmente e do aparelho genital masculino preferencialmente. Doutor, é... o que, que vem a ser essa cólica renal, que às vezes as pessoas sentem aquele desconforto, aquela dor nas costas né e não aguentam, o que, que é essa cólica renal? Até a gente coloca muito isso, né, porque eu dou aula aqui na universidade com os meus alunos de medicina e sempre essa é uma questão que ninguém pode errar. Né? A principal causa da cólica renal é a obstrução do fluxo urinário. O xixi que é produzido no rim não consegue descer para suas vias naturais, para o ureter, que é o canalzinho que liga o rim até a bexiga, e consegue sair para o, para o meio externo. Então essa obstrução do fluxo urinário causa uma dilatação do rim, do parênquima renal, do sistema coletor, e é isso que causa a cólica. A cólica não é a pedra, o cálculo ou algum fator obstrutivo, é, ou, ou melhor, o fator em si. Eles que causam essa obstrução, mas é o fato do xixi não ser escoado, esse é o principal motivo da cólica e da dor que todo mundo teme, todo mundo tem esse medo. Doutor, o senhor sabe explicar um pouquinho como que seria a dor da cólica renal? Muita gente reclama que é uma das piores dores do mundo, comparados muitos com dor de parto normal, sem analgesia. Então, é uma dor muito importante, é uma dor que não melhora, não tem... Ah, faça essa posição que você tem um alívio, faça desse jeito, tome tal remédio. Claro, as medicações ajudam a aliviar, mas é uma dor que não tem fator de pior e não tem fator de melhora. Na verdade, o pessoal fala que nem dá para piorar, sendo uma dor tão intensa. Então, é uma dor tipo cólica, muitas vezes associada a náuseas e vômitos por... por uma irritação da inervação do estômago que fica muito próximo do rim, mas é uma dor lancinante, súbita, muitas vezes o paciente está em casa, está na cama, e de uma hora para a outra começa a vir uma dor, uma dor, uma dor que só vai aumentando de intensidade, e ele muitas vezes não sabe. Quem já é, entre aspas, um macaco velho, quem já teve isso várias vezes, sabe, uma pedra está descendo, alguma coisa está acontecendo, mas é uma dor assim que não tem como passar em branco, uma dor, muitas vezes, relato de vários pacientes insuportável. Doutor, é, quando a pessoa está sentindo essa dor forte, né, como o senhor relatou, o que elas devem fazer, doutor? Primeiro, aquilo que eu falei, se já for um paciente de crônico, já teve várias crises antes, procure o seu médico, geralmente o seu médico urologista ou o seu médico de confiança, para poder fazer uma analgesia e fazer exames de imagem. Quem nunca teve isso antes não sabe que dor é essa, porque às vezes pode ser que não seja apenas uma cólica renal, seja alguma outra doença, às vezes muito mais grave. Então deve procurar o pronto-socorro, deve ser atendido, fazer exames laboratoriais, exames de urina e com certeza exames de imagem para poder fazer um diagnóstico. Até lá, até você conseguir chegar no hospital, com certeza tem que ter feito uma analgesia. Começar com remédios via oral, comprimidos e se isso não funcionar, partir para um ambiente hospitalar ou uma unidade de saúde e fazer a analgesia endovenosa. Doutor, é perigoso a cólica renal? Sim. Além de ser uma dor insuportável, como a gente já comentou, se não tratada em tempo, eu digo, questão de dias, semanas, se o paciente não consegue ter um contato com seu médico, o sorologista, infelizmente no Sistema Único de Saúde, tem essa, essa letargia, demora para ele conseguir chegar no médico especialista e muitas vezes isso pode demorar meses, anos até conseguir chegar. O perigoso de você ter uma obstrução e não desobstruir esse rim é você ir perdendo função renal com o passar dos dias, meses, anos. Claro, uma cólica que está tendo, nunca tive antes, começou uma dor há uma semana, 10 dias, se você fizer o tratamento correto, não vai ter problema nenhum, você não vai perder nenhuma função renal. Mas o perigoso é aquele paciente que não tem essa opção e essa oportunidade de tratar no tempo ideal. Daí ele pode, com certeza, vir a perder função renal e lá na frente ter que perder um rim por causa disso. Doutor, mais ou menos quanto tempo dura essa crise renal aí de dor? Depende muito de quanto tempo está obstrutivo. Se tiver um cálculo obstruído e esse cálculo não for eliminado ou não for deslocado e desobstruído, a dor é contínua. A dor só vai aliviar se essa obstrução cessar. Então isso pode demorar horas, às vezes com uma medicação dá um alívio, você acaba urinando o cálculo espontaneamente. Tem alguns tipos de cálculo que a gente consegue urinar espontaneamente. Ou você precisa fazer um procedimento cirúrgico, endoscópico, às vezes até uma litotripsia extracorpórea. Então, dependendo qual que for o tratamento, enquanto não houver a desobstrução, a dor vai permanecer. A analgesia muitas vezes alivia, mas se você não resolver o problema de base, a dor vai voltar. Doutor, me diz uma coisa, é, a gente está falando aí né, de cólica renal, mas onde que se localiza essa dor? É uma dor principalmente nas costas, uma dor em flanco, que a gente chama uma dor lombar. E essa mão que o paciente põe nas costas é clássica. Então, muitas vezes você está num pronto-socorro clínico e chega um paciente na sala de espera, muitas vezes gritando, muitas vezes com uma, um sofrimento é, insuportável. A, a face do paciente é uma face de dor, uma face de apuro, de ansiedade e principalmente a mão nas costas é então, uma dor lombar nas costas, se for do lado esquerdo, do lado direito, independente. E essa dor corre para a região anterior da barriga e muitas vezes irradia para testículos, no caso no homem, ou para grandes lábios, no caso das mulheres. Então, é uma dor irradiada, mas o cerne da dor, o início da dor, é uma dor lombar em flanco. Doutor, me diz uma coisa, qual o exame né, que o médico solicita para a gente poder avaliar isso? Exame padrão ouro para poder avaliar e ter um diagnóstico definitivo, até para estipular um tratamento, é a tomografia computadorizada sem contraste. A gente só lança a mão do contraste se houver alguma dúvida, porque às vezes existem outras calcificações no trajeto urinário que a gente chama de flebolitos, flebolitos. Se isso acontecer, às vezes o radiologista lança a mão do contraste para poder diferenciar mas o exame padrão ouro, a tomografia sem contraste. Os exames de radiografia simples, os exames de ultrassonografia podem ajudar, mas com certeza eles têm muitos vieses, então assim, às vezes você faz um ultrassom e não sai com o diagnóstico. O exame padrão ouro, para você saber exatamente o que está acontecendo em menos tempo, é a tomografia sem dúvida alguma. Doutor, que problemas podem originar é, dor semelhante à cólica renal? Então, o diagnóstico diferencial que aparece no consultório muitas vezes é a lombalgia. Então, muitas vezes o paciente trabalhou bastante, fez um esforço físico, tem uma dor lombar, uma dor ósseo muscular. E essas dores, muitas vezes, podem, é, para o paciente, parecer ser uma cólica renal. Para nós, especialistas, é bem fácil fazer diferenciação. A cólica renal não tem nada a ver com esforço físico. Ah, eu, fiz uma, eu carreguei uma, um peso grande, fiz algum esforço, trabalhei o dia inteiro, trabalhei no quintal, trabalhei trabalhador braçal, é, enfim, operário, nesse sentido. Depois desse esforço, eu apresentei uma dor lombar. Então, é uma lombalgia, na grande maioria das vezes. Claro que os exames, os exames de sangue, os exames de urina, exames de imagem que a gente comentou podem auxiliar bastante. Então, a lombalgia é o principal de todos. Outra dor que pode mimetizar ou fazer ser, digamos assim, mais ou menos simétrica, uma cólica renal, é uma infecção urinária que acende aos rins. A gente chama disso pielonefrite. Então, se você tiver uma infecção no rim, tem uma dor não tão lancinante quanto a cólica nefrética, mas às vezes pode culminar. A inflamação do músculo psoas, que é o um músculo que fica exatamente embaixo do rim, é uma psoite, isso também pode culminar com uma dor muito parecida. Enfim, várias doenças, às vezes doenças do intestino grosso, que também passam em cima do rim, em menor quantidade, mas também pode fazer. Então, o diagnóstico diferencial é vasto, mas aquela posição da mão, a história do paciente, com uma anamnese bem feita e com um exame físico bem feito, você consegue muitas vezes direcionar muito bem o seu diagnóstico. Doutor, quais os tratamentos mais eficazes aí das cólicas renais, né, que surgem da presença de pedras, que a gente Sim. fala, ou cálculos renais? Sim. O cálculo renal, na verdade, ele é originário dentro do rim. Então, enquanto você tem um cálculo dentro do rim que não está obstruindo a descida do xixi, você não vai ter sintoma algum. Muitas vezes, os pacientes descobrem esses cálculos por exames de rotina, ou foi ver uma coisa acabou achando outra. Quando o cálculo se desloca do rim em direção à bexiga, ele tranca esse canal e aí faz essa obstrução. Os tratamentos dependem muito do tamanho do cálculo, da posição do cálculo, e principalmente da formação desse cálculo, do que, que ele é composto. Existem um tipo de cálculo que a gente consegue dissolver com remédio, que é o cálculo de ácido úrico, só que infelizmente não é o mais importante. O mais importante são cálculos de oxalato de cálcio. E infelizmente esses cálculos, dependendo muito do tamanho, a gente vai orientar junto com o paciente, exames estão normais, a dor está controlada com os analgésicos, é um cálculo pequeno, o que, que eu digo pequeno, até 5 milímetros, a gente normalmente opta por medicamentos para fazer o canal dilatar e conseguir expulsar esse cálculo de maneira natural. Se isso não for possível, ou principalmente, o livro, o Papa da Urologia, o Campbell, ele sempre fala isso, a principal indicação cirúrgica é a vontade do paciente. Quem está sentindo a dor é ele, não você. Então, se o paciente fala, me tira isso de qualquer jeito, não importa o tamanho, você está autorizado a fazer o procedimento. É um procedimento tranquilo, é um procedimento endoscópico, não tem corte, tudo é feito por orifício natural, canal da uretra, tanto no homem quanto na mulher, no qual a gente entra com um aparelho muito fininho que vai muitas vezes até dentro do rim e no meio desse caminho a gente acha essa pedra obstrutiva. E com um laser, que é o grande tecnologia que a gente usa aqui, a gente consegue pulverizar esse cálculo e consequentemente desobstruir esse rim. E qual o nome deste procedimento, doutor? Ureterolitripsia laser. Na verdade, o nome, o nome é um nome bem complicado. Uretero-renolitripsia transureteroscópica laser. É um nome complicado, mas quer dizer assim: vou quebrar o cálculo dentro do meu ureter sem precisar fazer corte, usando laser para isso acontecer. E como é que se formam esses cálculos aí, doutor? Principalmente, excelente pergunta, porque assim, a formação de cálculos é multifatorial. Entra a genética, entra a parte hereditária. Ai, meu pai teve, minha mãe tem, então você tem uma chance maior de você ter. Só que a parte genética, hereditária, você não consegue mexer. Aquilo que você consegue mexer é dieta. Quais são os principais alimentos que a gente tem que ingerir, ainda mais para um paciente que já é litiásico? O sal de cozinha é o pior elemento que vai fazer formação de cálculo em você. Então, alimentos com muito sal, muito tempero, alimentos condimentados, alimentos enlatados, industrializados, isso aumenta demais a chance de você produzir cálculo. Excesso de carne vermelha, não é para parar de comer, mas não ficar comendo carne vermelha, bovina, no almoço, na janta, em todo final de semana, churrasco, por exemplo. Então varia a fonte da sua proteína, vai para o peixe, vai para o porco, vai para o frango e não apenas, não estou dizendo para parar de comer, tem as suas benesses a carne vermelha, porém o excesso dela, a proteína da carne vermelha pode causar cálculos. Beba muito líquido, 2 a 3 litros de água por dia, se possível água filtrada. Não que a água mineral não sirva, mas se você tiver a opção de ter um filtro em casa, é melhor do que tomar só nas garrafinhas. Mas está num parque, está num shopping, beba água à vontade, no mínimo 2 a 3 litros. E uma dica que a gente sempre orienta, o citrato ele evita que os cálculos aumentem de tamanho. Então, se você já tem um cálculo pequenininho que não está te incomodando, põe na tua dieta, 2 a 3 vezes por dia, um suco cítrico que você preferir. Laranja, limão, abacaxi, acerola, enfim, aquele que te, te der o paladar melhor e ingira esse suco. Óbvio que é o suco natural, não esses sucos de caixinha que é só corante. Tem que ser o suco natural mesmo da fruta. Então, evitando muito sal, evitando muita carne vermelha, tomando bastante líquido e colocando na sua dieta duas, três vezes por semana um suco natural cítrico, você vai, pelo menos a tua parte você está fazendo. Você está evitando que o teu organismo produza mais cálculos de acordo com isso. Uma coisa muito importante, eu falei que o principal cálculo é o oxalato de cálcio. Porém, o cálcio não é o, o vilão. O vilão. É o sódio. Então, não é... desencorajo vocês a ingerir leite, queijo, essas coisas. Muitas vezes, o, o, o falta do cálcio, num paciente mais idoso, um osteoporose, osteoporose, enfim, pode causar mais problemas dele do que uma provável formação de cálcio, do, do cálculo, no caso. Então, não é para parar de consumir derivados do cálcio, e sim excesso de sal. Isso é o mais importante. Isso é um cuidado, uma dica muito importante, sim. né, doutor? Sim. São dicas pequenas, mas que faz a diferença em sem nossa dúvida, vida. Sem dúvida nenhuma. Doutor, é, às vezes é, falam lá, é, algumas pessoas falam em catéter duplo J. O que seria isso para as pessoas poderem entender um pouquinho? O catéter duplo J é, é o que vai fazer a desobstrução. O Pro J é um, como se fosse um canudinho. É um canudinho desse refrigerante que a gente usa. A ah, Outra coisa, refrigerante tem muito sal, então também a gente não deve usar é, com, com frequência. Na verdade, não, não se deve usar. Né? O J ele é um canudinho, então ele tem uma luz dentro dele. Então a gente consegue colocar ele dentro do rim e dentro da bexiga, ele não sai para fora. Então ele acaba desobstruindo. Então o catéter tem duas funções principais desobstruir um rim que está fechado, que está obstruído e cicatrizar, porque depois que a gente quebra essa pedra com laser o ureter ele tem muito próximo da, como se fosse a parte interna da boca da gengiva, então é uma pele muito muito sensível, então ela sangra com facilidade então para ter essa cicatrização depois de uma quebra de pedra a gente coloca o duplo J para poder fazer a cicatrização o duplo J é um desconforto que o paciente sente não chega a ser uma dor comparável à cólica renal na grande maioria dos pacientes, uhum. aquele desconforto que piora na hora que vai urinar, principalmente no final da urina eu sinto um desconforto nas costas, sim, o rim ele contrai. O rim não gosta de ter um canalzinho dentro dele, então ele quer jogar esse canalzinho para fora. Então nos primeiros dias o duplo J incomoda bastante, sangra o xixi por dois a três dias. O duplo J eu brinco que é um mal necessário, o duplo J ele incomoda e que bom que ele incomoda. Por quê? Porque daí o paciente não se esquece de tirar. A gente tira, geralmente, do duplo -j em torno de duas a três semanas após o procedimento, às vezes até mais cedo, se for um caso mais tranquilo. Só que se não tivesse incomodando tanto, se o paciente não sentisse desconforto, muitos pacientes vão embora e somem com o duplo J. Imagina, é um corpo estranho, ele está ali, pum, é uma cicatrizante interna, ele tem que ser removido, geralmente nesse tempo. O cateter duplo J nunca pode passar de 3 meses, a grande maioria dos cateteres. Só que infelizmente no SUS, às vezes o paciente demora a conseguir voltar no médico especialista, mesmo agendando retorno, às vezes a unidade, a fila está gigante. E muitos pacientes do SUS chegam com 7 meses, dois anos, três anos de cateter, e às vezes aquilo que ia te ajudar, hoje é teu pior vilão. Então, duplo J é excelente, é um mal necessário, desde que seja feito corretamente. Doutor, é, também existem alguns cuidados com a região genital em relação à cólica renal... Alguma coisa que o senhor poderia falar? Da questão de higienização, dessas coisas não tem nada muito relacionado porque o problema é interno, é renal. Uhum. Então é muito mais hereditariedade, dieta para formação desses cálculos e a possível eliminação deles enquanto eles são pequenininhos para que você não consiga sofrer. A parte de higienização vai interferir muito na parte de infecções urinárias, uhum. que é um diagnóstico diferencial, mas em relação à litíase não tem muita ligação. Entendi. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos seguidores aí, Sim. para quem já teve cólica renal, que ainda não conseguiu expelir as suas pedras, Sim. né? Gostaria que o senhor desse uma dica para eles. Perfeito. Procurem sempre o seu urologista. Se você já consulta com um urologista, volte com esse médico, faça um acompanhamento. Se você está em crise nesse exato momento, procure um pronto-socorro. No pronto-socorro de Mafra, que eu sou plantão, existe um plantão urológico 24 horas, vai ser atendido por um clínico, vai ser feita analgesia, todos os exames, e eles vão encaminhar as imagens dos exames, o histórico, para a gente, para discutir. Se for um caso cirúrgico que não dá para esperar, a gente coloca de emergência e faz. Se for um caso letivo, a gente consegue encaminhar via ambulatorial. Tanto os convênios particulares e o sistema único de saúde. Então, a dica que eu dou: não fique esperando em casa, porque você pode perder o rim se você não fizer isso. Então, vá procurar um serviço de saúde, vá até o pronto-socorro mais próximo e procure um urologista. Porque quem vai conseguir resolver esse problema, se Deus o livre, você não conseguir eliminar sozinho, é o seu urologista. Doutora, eu gostaria de agradecer o senhor pela sua presença, por essa entrevista maravilhosa. Que Deus o abençoe. E eu deixo em aberto uma ótima, uma outra oportunidade né, para o senhor vir até aqui. Eu estou à disposição, agradeço mais uma vez o convite, sempre que vocês precisarem eu estou aqui não só para falar em cálculos renais mas as inúmeras diversas patologias dentro da urologia estou sempre à disposição. Eu gostaria de agradecer você aí, seguidor do nosso programa Dicas de Saúde, e também contar a vocês que a gente tem essa especialidade, um médico brilhante que atende em nossas cidades e que pode ajudar você aí com a sua saúde. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.